Propósito. Já parou para pensar que pode ser justamente a falta de um propósito definido que causa tanta desmotivação, tanta frustração em sua vida? Você vê um grupo de corredores e começa a ter vontade de correr. Uma pessoa faz fisiculturismo e você começa a querer fazer fisiculturismo. Talvez uma pessoa que agora estuda medicina, você tem vontade de ser um médico ou um advogado e você também quer ser um advogado. Enfim, somos influenciados pelo ambiente. Mas o que você precisa saber é que você nasceu especificamente para uma coisa. Não há nada de mal querer fazer o que o outro faz, mas isso precisa ir de encontro a você. Isso precisa ser o seu propósito de vida. Muita gente fala, que ah, você pode alcançar qualquer objetivo. Realmente eu acredito que você possa alcançar qualquer objetivo. Mas você vai ser melhor e vai se sentir realizado quando fazer aquilo que nasceu para fazer. Você pode fazer um experimento, você pode pegar uma galinha e pintar uma galinha com as cores de uma águia. Talvez você pode falar para essa galinha desde seu nascimento que ela é uma águia. E ela vai crescer agora com as cores da águia. E quando ela atingir a fase adulta, você pega essa galinha e joga ela de um penhasco. Você vai ver que águia é águia e galinha é galinha. Então... Procure o seu propósito de vida, aquilo que você nasceu para fazer. Você não precisa ser o outro. Você pode modelar comportamentos para que você consiga chegar mais rápido ao seu propósito. Mas você precisa fazer aquilo que nasceu para fazer. Só dessa forma você será verdadeiramente feliz. Fique com Deus!